eu me sinto rico Tenho o espírito da riqueza Eu tenho muito dinheiro Eu sempre tenho dinheiro Eu atraio a abundância financeira Minha mente está afinada para atrair riqueza maciça Eu sou livre de dívidas eu sempre penso positivamente sobre dinheiro, eu tenho muitas oportunidades financeiras, eu sempre encontro uma maneira de fazer um grande lucro, eu sou um imã de dinheiro, o dinheiro vem agora de fontes inesperadas e eu agradeço. Sou grato pelo que já tenho e por tudo que recebo agora Eu sou rico e próspero Minha vida é cheia de abundância Estou focado em alcançar riqueza Eu sou sensato com dinheiro e administro sabiamente eu permito que minha renda se expanda constantemente e eu sempre vivo em conforto e alegria, eu tenho um negócio milionário,